Tarde, galerinha Deixa eu fechar aqui o capacete Eita Carretão, carretão, corre, corre, carretão uh! <risos> E aí, galerinha Passa, no filho Vamos agora aqui dar um pulinho em Simons Filho. tô aqui trabalhando do lado. E aí. Eu tô aqui por um período. sem. sem limite. agora loura é gostou? Massa. A porra! Vai morrer, viado! Olha o do lado dos outros! Segura aí pra derrubar de agora não. E aí, tem que almoçar lá. Esse aqui é o viaduto que passa por cima da rua do Via porto. Não via não, nem sei como me chama. Estrada, sei lá, acho que não via mesmo. E aí, eu vou ter que dar um pulinho aqui no banco. Banco me fode. Rapaz, banco me fode. Mano. Depois que eu passei por essa empresa aí, eu nunca fui tanto em um banco. Eu não gosto, né? Acho que eu nunca gostei. Aí agora eu tô pagando. Bom, tivemos filhos na cidadezinha pra cá, tá tranquila. É, limite de velocidade 30. Bem, sai de interior, mas é, é, é bem desenvolvida. Não, bem desenvolvida, não, mas não é nenhum buraco, não. Bem bacana aqui. Raça, só que é, é carrão ou está aberto ou tá fechado? Isso não tá porra nenhuma. Quem sabe? Então, sozinho, gostoso. Vou de vontade de embalar aqui embora e, e me picar pra. Como é? É. Madre de Deus! Porra! Só que colocou o errado, né? Da vez que a gente foi pra Madre de Deus, a gente, a gente passou por dentro desse monge filho? Só que foi errado! Jair, que tava puxando, eu e neném, só que ele, ele pegou o caminho errado, velho. Ele. Não era pra gente entrar aqui, velho. Não era pra gente passar por dentro desse monge filho. Nada a ver. Quer dizer, até. Poderíamos passar, mas assim, sem necessidade, só fez estender o caminho E aí, rapaz, a gente pegou o um caminho errado, quase que ia voltando para Salvador Mas a gente tá tentando sair de Salvador e a gente já tava no caminho que ia voltar para dentro de Salvador Tá, então, a gente riu e... Riu e alugou muito, já fica causa disso aí, velho mola alto, Ui! Mas que eu tô, tô aí estudando a, a a troca de motoca. Quer dizer, não é bem a troca não, porque eu acho que eu não vou me desfazer da da STZ. Seria a aquisição de uma nova. E aí eu tô pensando com muito carinho em uma GS 500. O Ronetão a Jessie Pegaria com muito mais facilidade né? Até porque ela é mais barata Seria coisa pra esse ano ainda Mas O Ronetão ficaria para março do ano que vem, por é assim, Bom, eu não sou rico, né? sou salariado, tenho meus dividendos e subtraindo. trocando a ideia com o cara que filma também, ele filma uma GS500, o Osama lá no interior de São Paulo, Cara, e você vê que a moto anda bem, véio. anda muito bem. A moto anda muito, Acaba e eu fico naquela véio. porra. Ah, já tirou algumas ajuda com ele também, né? E minha principal dúvida era a relação de consumo e também como é que aquela moto reage em, em lenta. Em uma cidade como Salvador, por exemplo, que anda muito engarrafada, pega muito corredor. Ele já já até me disse assim, é, mas deixa um pouco triste. Eu, poxa. Ele dizendo que a moto é é muito dura. Mas de boa, de boa. Moto dura, dura por dura tem a, a aquele tijolo com duas rodas que é a Next. No problem. Vou dar uma entradinha aqui que eu quero ver. Onde é que fica a agência da caixa? Me disseram que é cá atrás. trás. Vamos ver, né? Algo me diz que não era para entrar aqui, velho. Tá muito.. Muito off isso aqui. Tá de boa, tá de boa, vamo okay. cá Isso aqui é só uma via, será? Ah não, não. tem uma... vir estacionar, eu quero ir pro outro lado Cheia a caixa. Bom, isso cortou nosso vídeo pra caramba. Mas aí, assim que eu sair daqui, eu vou fazer mais um pouquinho. Entendi, dos meus aspiras? Vai lá, pá. Sem pressa. Cheinho viu? Vamos galera, dar uma pausa aqui, que daqui a pouco a gente volta Beleza? Até mais